Há muito tempo, o mundo era cheio de maravilhas. Tinha aventura. Tinha magia. Mas não era fácil de dominar essa magia. Então o mundo achou um jeito mais simples de se virar. Mas eu quero muito que a magia ainda viva... em vocês. Seu pai disse... Pra dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. É um cajado de bruxo. O papai era um bruxo. O seu pai era um contador. Da Disney e Pixar. O feitiço traz ele de volta. O quê? Voltar, tipo voltar à vida. Isso não é possível. Ah, é sim. Com isso. Eu vou encontrar o papai? Uau, wow, pés. Pai? Ah, só pernas! Que eu me lembre que o pai tinha a parte de cima. Ah, e o que foi que eu fiz? Oi. Em breve, só temos 24 horas para trazer o resto do papai de volta. Vamos sair numa missão. Ah, eu curti. Vamos nessa! Dos criadores de Toy Story, os incríveis se viva! A vida é uma festa! Não iria pela passagem do perigo. Mas havia expressa é mais rápida. Não a longo prazo. Tá. Vai, vamos! Ferrou, ferrou, ferrou, ferrou, ferrou! Dois irmãos! Cuidado! Pode ter armadilhas! Ai. Uma última chance. Para o negócio funcionar como deve, você vai ter que praticar sua magia. Abre os braços, separa os pés e avança só a coluna. Os ombros! Eu tô tentando focar! Foca! Esquece! Burnie! Ferro! De trazer a magia de volta! O que foi agora? Criar e ponte! Essa magia cria uma ponte e você anda nela! Se você pensar que a ponte tá aí, ela tá aí. Você vai conseguir. Dois Irmãos, uma jornada fantástica, 5 de março nos cinemas.